Muito bem, gente. Estamos de volta. Estamos de volta com você aqui no canal do Professor Boina. Um forte abraço aí para você que está aí assistindo aí o no nosso vídeo, né? E com esse tema aí polêmico que já faz muito tempo aí que no Brasil há uma falta de respeito muito grande com os idosos. Eu estava até assistindo aí alguém falando sobre esse assunto aí, e a pessoa falando com aquela convicção, né? Com coisa que existe a lei e eles cumprem, é, cumprem certinho é, no país tudo. Se, só se mudar agora, né? Só se mudar agora, é, porque a lei já existe faz tempo, né? E provavelmente era para. É, provavelmente não, né? Com certeza era para ser cumprido. Se o governo federal pôs a lei e deveria ser. Cumprido a lei, arrisca, mas não tem cumprimento da lei não, né? Em vários lugares do Brasil, é, existe uma, um sistema de corrupção das empresas que sempre quer é, passar a perna nos idosos, sempre quer é, fazer alguma coisa para acabar eles pagando pelo menos 50% da passagem. Ou seja, você completou 60 anos, se você for tirar a sua carteirinha, é uma carteirinha de idoso, é, eu acho que em algumas cidades é na própria delegacia que você tira, outra é na, no poupa tempo, é, dependendo aí da cidade, do local que você está. É, você tirando aquela carteirinha, você tem direito a andar gratuitamente de ônibus. Os intermunicipais, aqueles que circular que saem da cidade grande e vai para cidades menores, é, que é, praticamente tem as cidades grandes e as cidades menores do lado aí da, da sua cidade, né? Aqui, e, e aí eles usam circular para você é, andar de uma cidade para outra. Aquela lá você tem direito em qualquer lugar, né? circular de duas portas, você com 60 anos, você não precisa provar nada para ninguém, simplesmente você se identificou, a tua própria identidade já dá é, esse direito de você andar de graça nesse circular, porque você pagou imposto até nesta idade, o governo federal em qualquer lugar do país te dá esse direito de você entrar num circular e andar de graça é, na sua cidade, tá bom? Ou na sua cidade, ou onde você estiver, se você vai visitar um filho, uma filha em outra cidade, é circular? Tem duas portas? É teu direito, você não paga ônibus de forma alguma. Agora, naquela lei federal que colocaram para você viajar de estado para estado tem muitas empresas aí tem, é, praticamente é, enganando engana, enganando os idosos principalmente porque quando eles vão na rodoviária solicitar essa passagem as pessoas já de idade têm pouco entendimento têm pouco conhecimento chega lá são enganados pelos pilantras que são é, ordenados pela pelos as empresas os donos das empresas de ficar enrolando com os coitadinhos dos velhinhos. É, pessoas que vão lá procurar passagem, mesmo 30 dias antes, eles enganam as pessoas para forçar eles a pagar metade dessa passagem. Ou seja, esses, não faz muitos dias, eu estive lá no, na rodoviária de Ribeirão Preto com um amigo, ele tem 73 anos. E eles falavam que tinha passagem para uma determinada cidade só em janeiro do ano que vem. Olha só, olha a pilantragem, olha a pilantragem, o, o para que isso? Porque ele, ele ia para uma cidade é, fora do estado, praticamente uma cidade mais longe, e eles queriam que ele pagasse 50% da passagem. Né? Então é dessa maneira, né? a lei existe, você pode solicitar a sua passagem de graça, é, antecipadamente de 30 dias, mas a maioria das empresas está passando por cima da lei. Você pode ter 60, 70, 73 anos, igual meu amigo tem, apresentou a identidade, ah, só que passagem para essa cidade só tem no mês de janeiro. E é toda vez, né? quando, quando você vai procurar, é, a pilantragem deles é falar que não tem a passagem para agora, e é só para mais adiante, ou seja, a pessoa está querendo viajar agora, Disponível agora, ela vai falar: não, vou pagar 50% da passagem, né? Vou pagar 50% da passagem e assim a empresa sai fora é, do, do mandamento do governo que é, é dar a sua passagem de graça pela sua idade. Deixa eu aumentar, deixa eu aumentar um pouquinho o retorno é, que quando você começa a gaguejar na gravação é porque o retorno está baixo, né? E é dessa maneira, gente. Ou seja, você tem 60 anos, você já tem a carteirinha de idoso. Se acontecer isso com você em qualquer parte desse país, se você for solicitar uma passagem para algum lugar e as empresas querer jogar para longe, ou seja, nós estamos no mês de novembro, a empresa quiser jogar para fevereiro, você tem que procurar as autoridades da sua cidade, né? não deixa não, não deixa não que a lei federal, é, no circular você não precisa procurar ninguém, isso aí é, é direito seu, no ônibus para viajar para fora é, da sua cidade, Geralmente estão fazendo isso. É, eles falam que acho que tem, tem duas poltronas reservadas, maioria das vezes, quando tem algumas empresas que eles já falam que a, pro, a pro poltrona já está lotada para você pagar 50% da passagem e não andar de graça nos ônibus dele, deles. Né? É, é essa estratégia diabólica que eles estão usando no país inteiro para passar a perna mais uma vez nas pessoas que têm. A, é, 60 anos ou mais Ou seja, você tem 60 anos ou tem 70 Ainda tem que pagar 50% Para pilantragem Para você viajar dentro do país Espero que com o governo novo Você possa Ele possa corrigir esses erros que está tendo aí Multar essas empresas Que além de estar tá cheio de dinheiro Ainda quer continuar Explorando é, Os idosos do nosso país Que tem 60 anos ou mais Outros pilantras que gostam de fazer sacanagem com os idosos é aquelas vans, que geralmente trabalham ilegal é, de uma cidade para outra, só porque cobram em 50 centavos a menos da passagem, eles acham que são dono da, o dono do pedaço. Né? Não, tem seguro, não tem seguro da própria van, não tem seguro do, do próprio veículo, não, não, presta um péssimo serviço, e quando uma pessoa de 60 anos ou mais vai pegar. É, por direito dele, essa van, eles falam que não carrega idoso. Aquela história, né? Quer concorrer com o circular, quer concorrer com o ônibus, mas não quer respeitar as leis do governo federal, que é carregar os idosos de graça. Se acontecer isso com você, o que, que, é, o que, que eu aconselho você faz, fazer? Chamar a polícia. Chame a polícia. Você tem 60 anos ou mais, você tem direito de andar em circular de graça. Intermunicipal de graça. Se a van quer fazer esse serviço, ela é obrigada a carregar você também. Eles não querem concorrer com os ônibus, então eles têm de fazer isso também. Né? Inclusive, teria que pagar imposto, né? mas é, não tem legalização para eles, né? é, não são legalizados e ainda querem fazer esse tipo de cachorrada é, com os idosos. Né? Eu lembro que uma certa vez eu vinha de uma cidade chamada Serrana, aqui pertinho de Ribeirão Preto, e paramos uma van. Eu, eu perguntei para o rapaz, olha, é, tem lugar e tem, o meu pai ele já tem 67 anos, A nós não carregamos idosos, ou seja, eu falei para ele, Olha, se você é, compete com o circular, você é obriga obrigado a carregar o idoso, pois o governo federal tá, é, colocou essa lei para ser cumprida. Ah, deu uma discussão fora do normal, eu falei, vou chamar a polícia, né? vou chamar as autoridades aqui, na hora liberou para carregar. Ou seja, é os picaretas que tem no nosso país. Né? Depois, fala, depois botam a culpa no governo. Né? É, depois fala que é o governo que é culpado. O governo coloca as leis. É para ser respeitado. É para ser respeitado, é para ser, é, é ser cumprido. Né? Como foi a determinação do governo. Se, 60 anos você tem, acima de 60 anos, você tem direito a andar no circular da sua cidade de graça, sem problema nenhum, apresentando documento. E, para você viajar, você tem direito também de solicitar sua passagem com antecedência de 30 dias. É, se, caso, se caso for que não tem vaga e tudo mais, ainda assim você tem direito de pagar 50% da passagem. Mas, pilantragem, dessa maneira, não aceite, não. Se você comparecer na, sua, na rodoviária da sua cidade, a pessoa... É, tentar fazer esse tipo de pilantragem. Toda vez que você solicitar, tem vaga só para janeiro, fevereiro, março, é, você pode constatar as autoridades que tem alguma coisa errada nisso. Você que ganha abaixo de dois salários mínimos, você tem esse direito adquirido, né? É direito dado pelo governo federal de andar aí de graça de ônibus para onde você for, tá bom? Abraço para você que está aí ouvindo aí esta, este vídeo, né? não é vídeo aula, vídeo aula é quando estou ensinando. Mas um forte abraço para você, que Deus te abençoe e espero que você faça uma boa viagem né? com essas orientações que nós estamos dando para você. Tá bom? Um forte abraço e até a próxima! Ando no mundo já sem esperança triste eu vivia Passava meus dias correndo em busca da falsa ilusão, Correndo em busca da felicidade que não existia Nem sequer sabia que estava correndo para a perdição Não tinha razão de continuar vivendo, tudo estava errado Entregue aos vícios eu não percebia a destruição Cheguei a pensar que tudo para mim estava terminado E todas as chances de sobreviver chegava ao fim Deus me tirou de uma maçã que dava dor E hoje eu sigo um grande amigo é muito melhor. Deus me tirou de um maçã que dava dor E hoje eu sigo o Senhor Jesus, que é muito melhor. Mas um certo dia muito abatido eu entrei numa igreja Já quase sem vida procurei auxílio na casa de Deus E naquele dia o santo batismo eu obedeci Hoje a paz de Deus e a felicidade está sobre mim O Senhor Jesus no meu coração colocou a fé eu vivo contente e vou em frente Pois amável é. Dar glória a Deus E sentir o amor da nossa irmandade Assim resplandece a luz de Deus E a caridade Deus me tirou de um lamaçal Que dava dor E hoje eu sigo um Amigo que é muito melhor Deus me tirou de um lamaçal que dava dor E hoje eu sigo o Senhor Jesus que é muito melhor